Como eliminar a barriga de maneira simples e fácil. Mas você tem que ter dieta e tem que ter sempre a autorização do seu médico. Sou o professor Emílio Júnior, vem comigo que nós iremos trabalhar toda a região abdominal. Fazendo da seguinte forma, pode ser na sua cama se ela for durinha ou no chão. Mas é importante que a cama seja bem durinha para você fazer esse movimento. Você vai sentar assim, como eu sentei. Vai fazer com que as suas pernas fiquem esticadas dessa forma <risos> ambas as mãos você vai colocar aqui à frente ou próximo à linha do seu quadril onde você se sentir melhor o objetivo aqui é que você consiga elevar ambas as pernas e tirá-las do contato com o solo fazendo esse movimento só que ao invés de você jogar o corpo para trás para levantar as pernas quando você elevar suas pernas você vai projetar o seu peitoral à frente assim ó Elevou, voltou. Elevou, voltou. Entendeu? Você projeta o seu corpo à frente ao mesmo tempo que você eleva as suas pernas. Isso vai trabalhar muito o seu abdômen. Vamos fazer uma sequência? Então vamos lá. 3, 2, 1. Ou... Oh. Saíram seis ou sete repetições, eu não contei, eu senti bem a região abdominal, por isso que eu fiz dessa forma. Então, mais uma vez, a dica aqui: o pulo do gato, não é jogar o corpo para trás para elevar as pernas, mas sim quando você eleva as pernas, projeta o seu tronco para frente. Iniciante, vamos lá? Iniciante, se você não conseguir elevar muito, você tira o máximo que puder e segura. Tenta segurar o máximo de tempo que você puder. Intermediários, elevando e fazendo o máximo que você conseguir. E os avançados, para vocês tem algumas variações, se você já consegue fazer esse movimento com excelência, você também pode trabalhar assim as suas pernas, que você vai estar trabalhando bastante, não só suas coxas, mas também vai trabalhar a questão do seu abdômen. Gostaram demais essa dica? Lembre-se, se você quiser a minha consultoria, um preço pequenininho, um personal trainer, que vai te ajudar, seja na academia ou seja na sua sua casa, entre em contato com o número do WhatsApp que está lá embaixo, preço pequeno, que é para você sair dessa estagnação. Já treina há um tempo, faz tudo, mas a barriga continua grande, não tem assessoria, não tem nada, já fez mil projetos e nada funcionou? Entre em contato comigo. Até nosso próximo encontro!